E aí, meu campeão? Fala pra mim, já me assistiu hoje? Assistiu lá na né, Nix? Tô em cima do palco bonitona, né? Nem sei ainda, mas eu vou saber. Vou me preparar para vocês, palestrar. O que, que eu quero falar hoje sobre você? Você que é um campeão super estilo. Você que é o um cara que estuda, que assiste vídeo, né? Que vai se informar, que tá fazendo curso, que busca conhecimento. Na sua cabeça, ferramenta é custo ou é investimento? O que, que você acha que ferramenta é? Você gasta dinheiro com ferramenta ou você investe dinheiro em ferramenta? E aí, o que, que você respondeu? <risos> Coloca aqui pra mim, na sua cabeça, o que, que você respondeu? Coloca sem vergonha, não tem problema não. Você pode achar o que você quiser e bola pra frente. Eu vou só conversar uma coisa com você. Por que lá fora existe a bazuca, existe o banjo, aqueles lasers assim pancadão que gira pra só falta o laser falar com você? Por que, que existe aquela perna de pau maluca? Por que, que existe aquela parafusadeira que dá tiro, pá, pá, pá, pá? Por que, que existe várias outras ferramentas e que a galera usa? Por que lá fora o montador anda de carrão? Anda de Ranger, anda de Hilux? Porra, eu já vi já montador com um stand lá fora. Por quê? Eu vou te falar. Porque eles veem ferramenta como investimento. Como assim, Helena? Existe uma coisa chamada produtividade. O que é produtividade? É o quanto que você produz, o quanto que você faz, o quanto que você monta, o quanto que você constrói naquele dia. Todas essas ferramentas, elas foram desenvolvidas e desenhadas para aumentar a sua produtividade. para tornar a sua obra mais rápida. E você já escutou, né? Tempo é dinheiro. Eu já falei isso pra você. Tempo é dinheiro. Quanto mais rápido você constrói, mais dinheiro você ganha. Menos dinheiro você gasta, com os nossos custos indiretos. Então eu preciso que você tenha na sua mente, que cara, não tem mais cabimento. Por exemplo, você que tá me assistindo e que você é acabador de drywall. Primeiro, na minha concepção, acho que todo acabador tinha que fazer pintura também. Eu já falo isso. Porque tem uns acabadores que deixam uma lambança e falam pro pintor, se vira aí, já dá mais corrida. Porra, é absurdo isso. E eu acho que o montador, que não faz pintura também, tá perdendo dinheiro. Tô sendo muito sincera. Porque a quantidade de pintor que eu tô vendo pra montador não tá no gibi. O pintor já se ligou já, ele tá correndo atrás. O montador não, tá sentado, esperando o dinheiro que é do céu. Ih, cliente. Vai, vem, vem, cliente. Não é assim não, tá, gente? Então, vocês têm que ficar esperto. Você que é montador, você que é acabador, você que é pintor, por que você acha que existe já aquela lixadeira elétrica que é um círculo gigante assim? E que é o, que o pessoal usa para lixar a parede? Produtividade? Ah, Helena, mas isso é muito caro. Cara, é caro agora. É caro agora, mas quanto que isso vai te trazer de economia? O quanto que você vai lixar mais rápido e melhor e dar um acabamento bom e não ter que ficar repintando, reimaçando, e relixando tudo, fazer duas vezes o serviço? Sabe quanto que você vai economizar? Ferramenta é investimento. Ah, Helena, não tem como investir isso agora. Gente, a gente tem que dar graças a Deus que no Brasil Existe cartão de crédito, boleto parcelado. Você sabia que nos outros países não existem isso? Então era o contrário. Era pra, pra nossa mão de obra ter muita, muita, muita mais ferramenta do que qualquer outro país. E a gente não tem... Nossa, isso me dá um desespero tão grande. Eu queria que você soubesse o desespero que eu fico. É sério. Eu entro assim, pânico. eu tenho taquicardia. Meu coração fica assim, ó, tu, tu, tu, palpitando. Quando eu vejo o cara com aquele cotoquinho de madeira. E com uma lixa dobrada assim, ó, pela lasta, ele é parafusa. Puf! E aí ele fica, tu, tu, tu, Aí vai a parede ficar com buraco sim, buraco não. Buraco sim, buraco não. Porque toda hora que ele lixa mais, tem hora que ele lixa menos, hora que ele lixa top. Cara, eu fico pra morrer. Isso não é só com lixa, não. E massa? O que, que vocês acham que existe bazuca? Existe o banjo? Existe aquelas caixas de acabamento? Cara, a quantidade de massa que eu vejo caindo por aí. Jesus Cristo Senhor, é bravo, massa pra cá, massa pra lá, blá. E quando o cara bota um catalhão assim, ó, de massa na parede, que parece até uma mulher grávida. Caraca, que acabador é essa? Ah, o acabador podia ser ruim e fazer certo se ele tivesse com a ferramenta. Pois é, ferramenta faz você fazer as coisas melhor, você não precisa ser tão habilidoso assim quando você tem as ferramentas. Pois é. E produtividade é isso. É fazer rápido. O que você acha que existe aquele negócio que corta o drywall? Que o cara bota a placa inteira já no vão de porta e ele vai só depois. Assim, ó. Aquele negócio cortando. Em vez de com serrote. Gente, pelo amor de Deus, aquele serrote é o inferno. Eu, pelo menos, quando tava lá na casa de férias eu saí com os braços doendo. Eu tava até mais forte. Tinha um músculo aqui que você não tem noção. Então, eu quero que você pare e pense e liste pra mim. Helena. Quais ferramentas eu tenho que eu posso me tornar mais produtivo, que eu posso me tornar mais veloz, que o meu serviço eu vou fazer uma vez só, não vou fazer duas vezes. E pensa, pô Helena, como é que eu vou investir nisso? Cara, você tem dinheiro pra trocar de carro? A grande maioria, a primeira coisa que faz, ele junta dinheiro, vai, vai pegar um carro. Vocês acham que eu não sei. Ou então vai fazer reforma em casa. Cara, não gasta com isso agora. Investe em ferramenta. Investe em ferramenta que isso em pouco tempo vai te trazer muito mais dinheiro, muito mais resultado. E vou te falar mais. Como é que eu sei dessas ferramentas, Helena? Eu não conheço nenhuma ferramenta. Cara, quando você participa de um grupo bacana, igual você tem aqui, as pessoas mostram, eu, olha, eu tô usando isso, tá dando certo, Estou usando isso, não tá dando certo. Olha que legal que eu vi vendendo tal lugar. As pessoas trocam informação. Então, se você participa de um grupo bacana, igual a galera que tá aqui no meu YouTube, você tá me assistindo, continua assistindo os outros vídeos, você vai trocar informação, você vai falar as ferramentas. Por isso que eu quero que agora você, nesse vídeo, comente aqui embaixo pra mim. Um, se você acha que ferramenta é investimento, é gasto, é custo. E dois, quais ferramentas você acha bacana? Quais ferramentas você gostaria de ter? Ou quais que você já usa, que você bomba, que você fala, cara, esse dinheiro valeu muito a pena. Eu recomendo ele pra todo mundo. Deixe isso aí e te espero depois no próximo vídeo.